Salve, salve rapaziada, beleza? Samurai Music e no vídeo de hoje vim trazer mais três jogos de graça aí no Prime Gaming Então vamos lá pro vídeo Bem, Prime Gaming tá dando três jogos aqui, ó Só clicar aqui em jogos semanal E vir aqui resgatar eu Samurai Shadow 4, amarcosas Revenge Resgatar o jogo Super Seed, Kikis Resgata o jogo Star Wars Rogue Squadron Resgata o jogo e é isso aí Bem galera, o vídeo é esse é, Então é isso aí, deixa o like aí, se inscreve no canal Muito obrigado por assistir e falou!